Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre os princípios básicos das culturas de desenvolvimento ágil, ok? O primeiro deles é aquele que a gente já falou no outro vídeo, que é o desenvolvimento iterativo, ou seja, qualquer metodologia de desenvolvimento trabalha com a ideia do desenvolvimento iterativo, ou seja, por iterações. Né? Nós vamos, ao invés de partir para uma abordagem de desenvolver tudo e entregar tudo no final, nós vamos partir para uma abordagem de desenvolver pedaços menores né, e, obviamente, expor esses pedaços menores ao feedback do teu cliente ou usuário. Ou seja, a gente vai ver que metodologias ágeis trabalham com feedback constante, ou seja, tanto sobre feedback sobre a qualidade do produto final junto com o cliente usuário, quanto feedback sobre o próprio processo de desenvolvimento, sobre a qualidade interna do, do código-fonte ou de qualquer outro artefato que esteja sendo desenvolvido pela equipe de desenvolvimento. Tá? E obviamente aprendizado, que é o quê? Entende-se que, né, durante o processo de desenvolvimento, durante o processo de trabalho, tanto a equipe quanto o próprio cliente o usuário vão aprender sobre aquilo que será o produto final. Ok? Foco sempre na satisfação do cliente, em primeiro lugar. Ou seja, não adianta a gente, né, reagir de forma reativa a uma eventual mudança de prioridade ou uma mudança de requisito. Se a mudança de requisito está acontecendo, por exemplo, é porque né, o cliente tem essa necessidade. Então a gente precisa, de alguma forma, atender a necessidade do cliente para que esse cliente seja um cliente satisfeito no final do desenvolvimento e a gente consiga entregar para ele aquilo que efetivamente ele deseja. Tá? Modificações são bem-vindas, ou seja, não vamos ter reatividade às modificações, mas sim trabalhar com as modificações de uma forma mais suave para que elas impactem menos o desenvolvimento e aí sim sejam mais bem-vindas para o desenvolvimento de forma que a gente vai ter um produto aprimorado, tá? Entregas frequentes, ou seja, vamos entregar de forma frequente ao nosso cliente, frequentemente esse cliente Pode ter visibilidade do que que a gente está fazendo e pelo que que ele está pagando, né? Isso vai dar uma segurança muito maior a ele e também vai permitir um feedback extremamente importante para a equipe de desenvolvimento para saber se ela está caminhando na linha correta, tá? Clientes junto aos desenvolvedores, né? Métodos ágeis entendem que o cliente faz parte da equipe de desenvolvimento, precisa estar disponível para tirar dúvidas do time e validar aquilo que o time está fazendo, né? para garantir o sucesso do projeto no final uh, equipe constantemente motivada métodos ágeis partem do pressuposto de que uma equipe motivada é capaz de dar o seu melhor é capaz de desenvolver o seu melhor trabalho certo então essa equipe tem que estar sempre motivada a dar o seu melhor conversa face a face né é aquilo que a gente falou no outro vídeo né a interação entre os indivíduos é muito mais importante do que ter processos e ferramentas. E uma melhor interação é sempre aquela onde a conversa é face a face. Né? A quantidade de informações né, que a gente consegue passar numa conversa presencial é sempre muito maior do que uma conversa por telefone, uma conversa por e-mail ou por qualquer chat. Né? Então, métodos ágeis preconizam que a gente sempre busque né, a forma mais eficiente de comunicação, né, tanto da equipe quanto junto com o cliente. Né? Software funcionando, nós só vamos entregar para o cliente algo que ele efetivamente consiga visualizar, consiga usar, consiga validar e nos dar feedback sobre o desenvolvimento. Ritmo constante, né? ou seja, métodos ágeis trabalham com a ideia de que o ritmo constante traz disciplina para o time e faz com que o time consiga né, trabalhar a uma velocidade uniforme e excelência técnica, ou seja, métodos ágeis partem da ideia de que a gente produza né, especialistas diversos dentro das equipes de desenvolvimento que consigam né, desenvolver, consigam trabalhar em tudo que é necessário para gerar o produto final para o cliente com qualidade. Tá? Simplicidade, né, a arte de maximizar o trabalho não feito, o que, que eu quero dizer com isso? Né? Vamos deixar de lado aquilo que não agrega valor naquela entrega frequente que a gente quer realizar, né, para que a gente consiga atender aos tempos estabelecidos. Então, vamos evitar fazer qualquer coisa que não seja necessário para uma dada entrega. Equipes auto-organizadas. Né, métodos ágeis partem da ideia de que a, o próprio time deva estabelecer a sua forma de trabalho, o seu processo de trabalho e como ele deve se organizar para atingir um determinado objetivo. A gente parte, sai de uma ideia né, de, de uma gestão-comando-controle para uma ideia de uma equipe auto-organizada. E a reflexão de como ser mais efetivo, ou seja, o time está sempre olhando o seu próprio processo de desenvolvimento, o seu próprio trabalho e buscando melhorar esse próprio trabalho continuamente. Isso gera comprometimento para o time. Tá. Um dos conceitos também extremamente importantes é o conceito do Time Box. Né? O que é o Time Box? É uma caixa de tempo. Todos os métodos ágeis utilizam a caixa de tempo como uma forma de dar disciplina e velocidade ao time. Caixa de tempo significa que eu vou estabelecer um determinado prazo de entrega, né? uma interação de tamanho fixo, por exemplo, 10, 15, 20, 30 dias, né? e faça chuva ou faça sol, eu vou realizar uma entrega né? naquela data especificada, né? naquela, naquele time box especificado. Se, por exemplo, a gente tem uma sprint de 15 dias, em 15 dias eu vou fazer uma entrega. Tenha essa entrega abarcado tudo que estava definido no escopo ou parte do que estava definido no escopo. Se eu não conseguir completar o trabalho que eu gostaria naquela time box, o trabalho restante passa para o time box seguinte. E desenvolvimento orientado a fatias e não a camadas. O que, que eu quero dizer com isso? Né? Na verdade, nós vamos fazer né, a parte do produto em todas as suas camadas que é necessária para a gente realizar a entrega. Ou seja, nós não vamos partir de uma ideia de preparar todas as camadas né, do software ou do produto que a gente estiver desenvolvendo, para daí sim fazer uma entrega de funcionalidade. Né? Por exemplo, né? o que é melhor a gente dizer para o cliente? Eu não serei capaz de entregar algo até que as camadas 2 e 4 estejam prontas? Ou não serei capaz de entregar nada além das funcionalidades 2 e 4? Né? Com certeza o nosso cliente o usuário vai preferir ouvir uma resposta como essa daqui. Ok?